Cadê eles? Cadê um? É que eles estavam, Matas. Eu preciso da informação, velho. Se vocês não me dizer vai ser difícil, dois não sabe? a direita, a direita, a direita. Tá vindo o gás, tá vindo o gás, dragão? Tá vindo o gás, Vamos pegar Nossa, ele. Nossa, três! três! Matou e três, um três, três Caralho! Tem cara construindo ali na frente. Lá no, celeiro, lá no celeiro, lá no celeiro, lá no celeiro. Tem cara, né, cara construindo, tá no, lá em cima. No, no 165? Sim, 150. Ficou aí no campo que vocês estão lutando. Ficou aí pra, é pra é frente. Estão lá em cima construindo, eu vi já. Calma, calma, calma, calma. Vamos apagar. Eles estão recuperando aqui ali de Deixa eu ver, isso <risos> é o meio meinho, né? Tenta cá. Tenta, tenta desrepar alguém, tenta desrepar alguém. Cadê eles? Cadê eles? Cadê eles? Cara, deixou... Que que era bom pique fácil. Oi, olha, aqui, olha aqui daqui. Vai vai, pega, vai, pega, né, vai, pega, o... vai, vai, vai, vai, vai. Vai, vai, vai, Vou bazuca Vou Bazuca? Bazuca? Claro. Lá em cima, dragão. Em cima, dragão Matei um, matei um. Vou matar agora, tem que matar. Matei. Mato. O Rei Black. Lá em cima, lá em cima, tem cara de sniper lá embaixo. Granada, vou, acertei, eu, acertei um. Ah, eu tô eu olhando as costas, velho. Vai pegar a arma lá, cuidado. Ela vai pegar a Ih, ih, tá vindo aqui por fora. Eu tô com granada, granada, estadilão. Ai, toma no cu, toma isso aí, filha da puta. Toma, me não aproximando, não tô não me aproximando um pouquinho. Cuidado que eles vão querer pegar a gente pelo lado. Eu uso fuzil em total. Eles estão eles, eles por aí onde vocês foram. Meu Deus. Tá aqui, Merda, quase me mataram, gente. Eu tô rodeando, hein. Né? Caralho, o maluco, tá desviando de. velho. Toma aqui construindo, to aqui construindo. Sai daí! Eita! A Eita porra! porra Tem cara aqui! Munição contra, o cara tá louco, o cara tá louco embaixo! É só munição! Vou encher o life, segura aí! Derrubei, derrubou! Me cobre, me cobre! Sem arma de lança granada, velho! Bora, pega essa porra aí! Enchei o live! Eu tenho um banho, um vivo! E outro Preciso de munição, preciso de munição de AK. Olha ah, lá, de Laucha aqui, AK. Aí, grande, cara, grande cara, nada. Aqui tá cheio de coisa, galera, que não mexe aí já tá Bora. duro. Vem cá, cara. cara meio aí, ó. Pega tudo aí, pega tudo aí. Essa arma aqui, vai. Eu tenho ah, tá um bala pra caralho de, de bazuca agora, viu? Pega a atadura, pega a atadura. Me dá a que eu não preciso, que eu preciso de a tadura. Bora, fechou o galho, fechou o galho. Pega a Bora, vamos, vamos pra cá, vamos é. pra cá logo. Era um ponto, era um mas não aceitou o tiro de rotilar. falei. Era um, ciclo, falei, tava, era um cinco, aí, seis, era cinco mais. Era quatro. Era mais. Ah, assim, era. derrubou dois com um tiro. Vamo! Ah, Eita, isso foi tiro de sniper. Bora. Vamos ser agravado aqui, mano. Você agravado vamos construir alguma coisa aqui. Poxa, aí, eu preciso de tiro. Bala de AK. Bala média. Eu tô sem bala nenhuma. Opa, a culpa eu vou morrer. Peraí, peraí. Era aí, tem que ver o que eu tenho, mas... Vem Vai, vai, vai, tenta aí. Lá, lá, lá! Sai, sai, sai, sai! Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem! Porra, porra, porra! Vem, vem, vem, vem, vem! Vamos Vai fazendo proteção, vai fazendo proteção! Pronto, pronto, pronto, pronto, pronto, Cadê eles? Cadê Onde é que eles estavam antes? Eu preciso da informação, velho, se vocês não me dizer vai ser difícil, Dois é isso né? não sabe? Aqui, aqui, direita, direita, direita, direita. Tá vindo do gás, tá vindo gás, Tá vindo gás, vamos pegar Nossa, ele. Nossa, três! três! Matou 3! Matou 3! Caralho! Tá é louco, velho! A na Aonde? Aqui, estão aqui, estão aqui. Ali na frente, no NE. NE. Eu preciso me encher, eu preciso me encher. Vocês olhem aí. Eu também, eu também, eu também. Cuidado, cuidado, cuidado, Nine! Nine, fica com a arma na mão, Nine! Calma aí, eu tô, tô protegendo só, velho. Pronto, vai eu tenho, 19 balas. 19, 19 balas eu tenho. Não eu fecha não, aí. galera. Tu vai ficar preso! Não tá fechado não! Bota a é escada! Eu vou botar a escada. Pronto. Quebrando as paredes. Ah lá, tá quebrando, quebrou, quebrou. Calma, quebrou. Cuidado, quebrou, quebrou, bota uma de ferro. Eu não tenho. São mais, são mais de dois. Tem sniper eles. Ah, não, só eu tô olhando as costas aqui. Vai, tenta ah, lá. Não acertei. Você que quebrar avisa, mano, que eu tô de costas. Bota escada, eu bota, escada. Forte, eu bota escada. Bota escada. Já botei já, seus anomais. Estão quebrando as escadas. Que frente, não, Tem que pra ir pra perto, perto. Então, Vou pra lá, vou pra Tão lá. Que é que vi, não não. Segura! Cai, velho. Vocês são foda, é? velho. Ei, o Guy, fechou o Guy? Fechou a Bota uma armadura. Pega minha arma, pega minha arma. Pega minha arma, pega minha arma. Tem 19, 19, 19 tiros lá. 19, 16 tiros. Matou? Pega minha bazuca. Pega minha bazuca, é, Nine. Pega a porra! Tem dois caras gritando no meu ouvido. Pega a bazuca, é Nine. Tem 16 tiros. Rápido, vai fechar o gás. Esse tenta vindo da onde? Pronto, cuidado. Eita não sei, porra. não sei um mongolão gritando no meu ouvido, não, mano, mano. Não, mano. Tu... Não, não. Sim, o tá gritando no meu também, vai pô. Vai fechar o não, gás. Mano, Vocês precisam tá entrar procurando. pela esquerda ali, onde eu tava. Eu, eu, eu tá ali atrás da árvore. Olá. lá. Foda. Atira na árvore. Atira na árvore, Nine. Naquela árvore atira grandona. Na posição. Olha aí, fugindo lá, ó. Tem dois lá. Tem dois lá. Cuidado. Cuidado. Cuidado. Não tem não, Vai, tem chama... vai não, pela não, esquerda. Mano. Esquerda. Esquerda. Esquerda. Esquerda. Esquerda. Aí puxando esquerda. Não não. não. Não tem é, tentar tem matar. Pegou o life, pegou o life. Olha lá, lá em cima de vocês, esquerda, esquerda de vocês, em cima de vocês. Vai puxando. Aí, ó. Boa, boa. Derrubei. Boa. Matei Vamos você. lá finalizar. Ah, granada, já, granada. Eu tem granada, eu jogaram. Jogaram a granada de vocês. Tenta aqui, né? Matou? Vou avançar, né? Vou avançar. Cadê o life? Atrás da árvore, abre! Bota a granada, bota a bazucada nessa árvore aí que ele vai fugir rapidinho. Vai. Não tem bazuca, não, pessoal. Tá um, na zona. Derrubou, derrubou. Derrubou, vai finalizar. Deu, deu, deu, deu. Vai, tem outro, tem outro. Um, um. Derrubei. O vai, é? finaliza, finaliza tem aí. Tem, só tem um, só tem um. Cuidado, cuidado. Não joga a granada, não. Eu vai, só finaliza aí. Deu, deu. Vai com a 12, Nani, vai com a 12. Olha lá, tem um aí, tem um aí. Boa. Vai ganhar essa porra, vamos ganhar essa porra. Tem mais um, tem mais um. Só tem mais um vivo. Cuidado, cuidado. Cadê a bazuca, Nair? Tu tinha bazuca, não, velho? Cadê claro, a bala? Olha oh, tá o misto tá aí, ó. Rock, sem rock tem aí, bala. Ó. Olha o rock que tá tem aí, ó. olha a rock tem aí. Olha a rock tem aqui. Não fica juntinho, não, não porque... por favor. Não fica juntinho, não. Ficar... não. Tá saindo bala, tem velho. Aqui. Tem rock tem aí, velho. Tem um cara faltando ainda. Cadê esse mogolão? esse mogolão. Calma aí, calma aí, calma aí. Deixa eu olhar aqui em cima da montanha ver se não tá aqui Constrói, constrói, oh, vem pra cá, do... vamos construir aqui ó. Vai pro meio, constrói um quadrado Vai pro meio, vai pro meio Num um quadrado pequeno, tá ligado, bem grandão assim Ali ele, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Vai, lá. vai, vai, lá, lá, vai, vai aí, na bazuca na mão Vai, Nany, vai, não me escrava Fala tô número, fala número Não tô, tô, tô, tô, tô vendo Tá no S Tá no S? Tá nessa árvore aí, tá nessa árvore grandona aí Tá nessa árvore aí Joga tudo, pô, não economiza nada não Mano, Mano. Mano, os caras foram dando a cara por